Olá pessoal, está tudo bem? Bem, estou aqui para mais um vídeo, espero que vocês gostem. Antes de tudo mais, se gostam daquilo que eu faço, dos vídeos que eu costumo ter no YouTube, não se esqueçam de fazer, subscrever o canal e ativarem o sininho para receberem notificações quando eu lanço um novo vídeo. Este vídeo é muito simples e é um pouco o meu voltar para trás. Eu quando comecei a buscar, uma das minhas maiores dificuldades era com os nós. Um, há muitos anos atrás, não é? a gente quando começa, não, não tinha muita sensibilidade para a pesca, são coisas minuciosas, os anzóis, os distorcedores, os fios, são coisas que temos que ter alguma prática para conseguir fazer, porque eu sei que, que tive dificuldades, um, tenho a certeza absoluta que vocês, também em grande parte, têm dificuldades, e então resolvi, bem, vou pensar no nó, que resolva a maior parte das situações uh, de pesca, uh, empatar um anzol de argola, empatar um anzol uh, de pata, uh, um distorcedor, ligar o, o multi com o mono, uh, pronto, ver assim um nó que pudesse abranger isso tudo e que ao fazer a montagem e ao fazer uh, o empate vocês percebessem logo e ficassem esclarecidos, é um nó que é um todo terreno, ou seja, ele dá para tudo, dá para anzóis, dá para distorcedores, dá para fios, dá para próprios nós. É um nó que é super versátil, super resistente, muito fácil de fazer e que eu acho que vai ser fantástico para vocês aprenderem este nó. Vou passar então agora à parte prática do vídeo, onde eu vou fazer o nó em vários acessórios vou fazer o um nó de várias formas para vocês entenderem uh, a capacidade que este nó tem é mesmo muito útil uh, em todo o terreno para a pesca entendemos que isto seria o Multi isto seria o flor carbono. eu vou passar o fio este fio é este, fio, este não é mesmo o todo o terreno uh, para a pesca dá para fazer praticamente tudo aquilo que vocês possam imaginar uh, o fio é um bocadinho grosso mas para vocês verem bem, se calhar é, é melhor assim. Bem, vou então agora usar o Uninote para empatar o anzol da argola, é também super simples, nenhuma dificuldade, vão passar primeiro o fio pela argola, vão dar aqui um bocadinho de espaço para poder dar o um nó, eu normalmente uso aqui estes três dedos para fazer uma laçada, que não é uma laçada, é do que a volta aos dedos, e vou passar o fio por entre o anzol e a laçada que fiz, a argola que fiz. Vou dar aqui umas quantas voltas. não esqueçam sempre de lubrificar e o nó está pronto era só cortar aqui a ponta e está feito neste caso este fio é, é um fio de nylon de três filamentos ele afasta-se todo fica assim um bocado de fuleiro pronto o nó estava dado Agora vou empatar uh, o anzol uh, de pata, não é? Não tem argola, como estão a ver. Uh, é, é exatamente da mesma forma. onde aplicava este nó. Uh, vão usar também o Uninote, uh, é sempre feito da mesma forma. Uh, se vocês repararem, isto não tem uh, grande ciência. Eu vou dar aqui umas voltas. Este fio é capaz de não ser o melhor para fazer este nó, mas de qualquer forma, uh, vocês vão conseguir perceber que dá para fazer. Como é que iria usar o Uninote para encher o carreto? É óbvio que este fio não é o mais adequado, mas permite sem dúvidas de fazer, uh, se fazer este nó. Eu fiz o passei só uma voltinha ali e vou usar da mesma forma, só dar aqui duas voltas para isto não ficar muito capsudo. Agora vou usar aqui um distorcedor de barril para fazer o uninote. Sempre da mesma forma, passo, dou um bocadinho de espaço, vou fazer aqui a passagem uh, nos meus dedos do fio e vou dar aqui umas quantas voltas.